Bruxaria de verdade em Vandinha, a nova série da Netflix. Premonição, vidência, intuição, contato com os espíritos, cura pelos espíritos e diferentes outras coisas aparecem durante a série. Será que isso é realmente magia de verdade? Será que dentro dos universos mágicos, místicos e esotéricos essas coisas são possíveis? Hoje eu trago para vocês uma análise de momentos importantes do filme, onde a gente encontra realmente técnicas mágicas que podem ser reproduzidas dentro da realidade. Então assiste esse vídeo até o final, porque bruxo foda é bruxo que entende das coisas. E aí, bruxarada! Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou trazer vocês aí o universo fantástico da nova série da Netflix, Vandinha. Eu vou falar sobre coisas é, relacionadas à magia, à espiritualidade e à bruxaria por detrás da série que podem ser técnicas mágicas reais e que podem ser utilizadas dentro do nosso universo Universo, certo então no vídeo de hoje vocês vão ver técnicas vão ter informações muito legais a respeito de magia e espiritualidade e do que tá ali por detrás de vandinha que pode ter sido inspirado até para o desenvolvimento de algum personagem ou de alguma coisa dentro da série the family adams ou a família adams surgiu é, através dos quadrinhos e eu vou ler algumas informações aqui para vocês para ficar corretinho essa série de quadrinhos, ela foi criada pelo escritor Charlie Samuel Adams, que nasceu em 7 de janeiro de 1912, em Nova York, e ele faleceu em 29 de setembro de 1988. É, ele foi né, um colunista norte-americano, e ele ficou muito famoso porque ele criou aí diversos personagens que são macabros, obscuros, e por ter um humor um pouco ácido, diferente do convencional, e mais do que ácido, um pouco além da realidade, Realidade. Ele ficou muito famoso na época e a família Adams ela foi ganhar corpo na verdade quando ela entrou para televisão Quando ela se tornou um seriado televisivo nos Estados Unidos Aí sim a família Adams criou um corpo gigantesco família Adams. E depois de muitos anos aí vai surgir novamente, através da dona Netflix, a série Vandinha. Aqui no Brasil, a personagem é conhecida como Vandinha, mas é, o nome original da personagem é Wednesday e vem de uma historinha infantil, onde a quarta-feira ela era triste, né? Mas antes de continuar, já deu pra perceber que aqui no canal eu trago conteúdo de qualidade, então deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações se você ainda não for inscrito e não perder nada do que eu trago por aqui. E é justamente por isso por ser uma série que se tornou um sucesso que é muito legal e interessante a gente falar um pouquinho sobre o que pode ou não ter de mágico de místico, de oculto dentro aí dessa série nova obviamente quando a gente fala de família Adams a gente não pode descartar o fato de que ela já é uma série toda pautada aí no oculto, no sinistro né, a avó da Vandinha é uma bruxa e é dito isso e tem filmes onde ela se coloca como bruxa com feitiços, caldeirão poção, enfim, ela é uma a figura aí é, tradicional da bruxa, cabelo em pé, enfim, um rosto não muito agradável, aquela bruxa que a gente vê por aí satirizada. Mas é, existe todo um contexto por detrás da família damos em si, só que o que eu vou trazer hoje pra vocês tem relação com Vandinha, certo? E a primeira coisa que eu trago pra vocês aqui é uma observação sobre um pedaço é, da série, aonde a Mortícia dá pra ela uma caixa com uma bola de cristal. E ela faz alusão a um telefone, então ela fala assim, ah, Vandinha, a gente vai conversar através da bola de cristal daqui a um tempo, enfim. Tropeço. A bola de cristal, por favor. Nós não podemos falar com você na primeira semana enquanto está se adaptando, então ligamos no próximo domingo. Porque a Vandia foi levada para o internato, vamos dizer assim, e a bola de cristal seria o celular, o telefone, enfim. E isso é muito interessante, porque quando a gente está falando sobre os processos de evidência, a bola de cristal ela faz parte desta realidade mágica, né? A gente vai fazer uma coisa é, na bola de cristal que é chamada de scrying, que é uma técnica de observação do passado, do presente, do futuro, através ali daquela bola de cristal. Ela se torna ali um, um, um, um comunicante entre as realidades paralelas, espirituais e alternativas e a bruxa, o magista que está trabalhando dentro da bola de, de cristal. O Scrying ele é uma técnica que se baseia dentro da ideia é, de que todas as coisas estão dentro do mar do inconsciente coletivo. Então, o Scrying ele entende que todos nós estamos conectados através desse inconsciente coletivo, que é como se fosse o mar universal, que rege todas as coisas e todos os pensamentos. E quando a gente consegue se conectar através de um objeto translúcido ou que tenha padronagem, a gente vai, através desse processo de padrão gnóstico, né, que a gente vai acabar entrando com a nossa mente inconsciente ali naqueles padrões que se formam nas rachaduras do cristal o youtube disponibilizou pra gente um novo recurso aqui no canal que é muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo e você do outro lado é muito importante nesse processo, o valeu ele é um novo recurso aqui, você vai colocar sua pergunta e a partir de um real você vai monetizar essa pergunta sua ou seu comentário e ele vai ficar ali em cima é, fixado para todo mundo vê e vai ajudar o canal a crescer, então a partir de um real você ajuda o canal a crescer, deixa seu conteúdo fixado e mostra todo o amor e carinho que você tem pelo que eu crio aqui Outra coisa que tem dentro da série é a vidência da Vandinha e a gente vai ver isso desde o começo e é referenciado na série que não só a Vandinha tem evidência, mas a própria mãe dela, a Mortícia Adams, tem esse, esse poder de evidência para vocês algumas ideias a gente vai ter a evidência propriamente dita né que é a habilidade de você prever é, ou antever coisas é, você pode ver o passado o presente o futuro de uma pessoa você pode antever uma situação prevendo essa situação é, isso é muito comum dentro dos trabalhos mágicos a bola de cristal também facilita o trabalho da evidência então ela já está ali meio interligada mas tem uma coisa muito interessante que acontece que é a psicometria. Eu vou trazer também um texto aqui para vocês, tá? Psicometria, do grego psique, alma, e métron, medida e medição, tá? É um termo que foi cunhado pelo médico Joseph Rhodes é, Bucknam. É, em meados do século 19, tá? É, e a psicometria é diferente da evidência propriamente dita, porque a psicometria, ela tem relação com objetos. Então a gente vai ver, por exemplo, a Vandinha, em, algum, em alguns momentos da série, esbarrando em pessoas ou tocando em coisas, tem momentos que ela tá surtada, ela querendo aprender de qualquer jeito, como que ela faz para poder prever as coisas, ela começa a pegar nas coisas para ver se alguma coisa surgia na cabeça dela. Quer que o próprio para Não. Nada. Minhas visões são tão previsíveis quanto ataque de tubarão. Então a psicometria, é a habilidade psíquica de tocar ou encostar num objeto e conseguir ver é, alguma coisa a partir dele, tá? Prever o futuro daquele objeto, ou quem esteve, quem tocou, para onde que, enfim, ele foi levado e tudo que tem relação com esse objeto. É muito interessante porque a gente vai ver dentro da série diretamente ligado com a personagem a essa questão, tanto da vidência em si, tanto quanto da psicometria, e a gente também acaba atrelando tudo isso ao Scrying, a bola de cristal, como eu falei para vocês anteriormente, então, querendo ou não, tem um ambiente muito voltado aí para o poder psíquico, e para o poder de revelar as coisas através do Culto. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu quero convidar você a me seguir no Instagram, no Instagram eu trago conteúdos todos os dias que completam ainda mais os conteúdos que estão aqui, os conteúdos são diferentes, são muito legais, então se inscreve lá no meu Instagram, e me segue lá e me manda mensagem por direct pra gente conversar. Agora, eu trouxe alguns fatos bem interessantes, eu até vou ler algumas coisas para vocês, porque eu fiz um post é, que deu muito bom no Instagram a respeito de Vandinha e a mão da Glória, que se tornou uma grande curiosidade e acabou repercutindo bastante. Então, assim, a mão da Glória, né, talvez tenha sido a ideia de origem do mãozinha. <música> E o que que é a mão da glória? A mão da glória, ela é a mão de uma pessoa enforcada e essa mão ela foi trabalhada magicamente para que trouxesse aí poderes para o seu portador. Ela se torna um amuleto. Diz que a mão da glória, ela vai trazer para os bandidos, né? a facilidade de entrar e sair de lugares sem ser vistos, de conseguir grandes porções de riqueza, é, vai trazer sorte em jogos, em, enfim, em situações, e também o poder e a habilidade de falar e controlar os mortos. Então, a mão da glória, ela é um artefato histórico, tá, gente? A última mão da glória, ela foi encontrada, segundo né, o, o Balden Journal, né? Ela foi encontrada em uma cidade chamada Castletown, em North Yorkshire, na Inglaterra. E provavelmente ela é a última mão da glória encontrada. Tem uma estudiosa, a Sabine Gold que escreveu no livro dela Mitos Curiosos da Idade Média. Essa informação, pessoal, para vocês que gostaram do post, é, não tinha completo e eu estou trazendo aqui para vocês. Segundo ela, que é uma estudiosa, ela traz meio que a receita de como a mão da Glória ela deve ser feita, tá? Então, a mão da Glória é uma mão de um homem que foi enforcado e ela é preparada da seguinte maneira. Você vai enrolar a mão em um pedaço né, de mortalha é, de uma forma bem apertada, é, de uma maneira que vai espremer aí todo o sangue que pode permanecer na mão e esse sangue sair de dentro dessa mão, tá? Para ela ficar bem sequinha. E em seguida, você vai colocar essa mão num recipiente de barro com salitre, sal e pimenta e essa pimenta precisa ser escolhida cuidadosamente, macerada até virar pó, tá? Então você vai deixar a mão é, do morto ali por 15 dias nessa solução até que ela esteja bem seca. E, em seguida você vai deixar essa mão é, exposta à luz do sol é, de forma que esse sol esteja bem forte para secar completamente qualquer resquício que tenha ficado dessa nojeira que estava <risos> sendo feita. E se o sol ele não for suficientemente forte, você vai deixar essa mão secando em um forno aquecido, tá? Tá? em volta ali da mão, com verbena e samambaias. E depois você vai é, fazer uma vela com o resto da gordura que sobrou do enforcado, é, se tornando aí uma vela de cera virgem. E uh, nessa vela tem que ter aí gergelim, então... Todo feitiço que não tá colocado aqui, né, provavelmente vai estar tá no livro, deve ser recitado para que essa mão, ela ganhe poder. <risos> que bizarrice, né? Mas isso é real, isso é histórico, tá, gente? É, e quando eu falo real, não tô incentivando você a fazer isso na sua casa, tá? Eu tô falando que isso é um fato histórico e está em um museu, tem fotos que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E se você algum dia for sair do país e visitar e for ver a mão da glória, me marca porque eu acho, assim, uma história bizarríssima, assim, é... e de fato, assim, a, a, as mãos da Glória, elas ela se tornaram realmente objetos muito populares na literatura, a partir de 1700, é... e esses contos mórbidos relacionados aos artefatos aí surgiram, a gente vai encontrar, por exemplo, a mão da Glória até mesmo em Harry Potter. provável que o Mãozinha tenha sido inspirado aí pelas Mãos da Glória Mas pensando nesse aspecto do mãozinha A gente pode falar de servidores mágicos Também, né? O mãozinha faz o que pra Vandinha na série? Ele espiona Rouba as coisas, leva informação E é muito comum que as bruxas Tenham sim aliados mágicos Servidores mágicos que fazem exatamente Esse tipo de movimento Espionam, pegam, quebram coisas, até atacam Pessoas, então a gente vai ter sim Dentro do, do, do contexto e do processo De espiritualidade Algumas bruxas que trabalham com servidores mágicos mágicos. E esses servidores, como eles são espirituais, eles podem ter a forma que a bruxa quiser que tenha. Então, por que não criar um servidor espiritual com o formato de uma mãozinha? Eu vou te fazer um convite muito especial. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai destacar você nas minhas lives de tarô, deixar suas perguntas grandes, negrito, eu vou passar você na frente de todo mundo e te responder. Ou então, se você quiser uma coisa mais diferenciada, você pode fazer parte do nosso grupo secreto, a Revoada Rochinol, onde a gente vai conversar sobre magia, espiritualidade, você vai fazer um ritual por mês, junto comigo, e transformar a sua vida. E, se você quiser ainda mais, você pode fazer parte do Círculo Roshinol, que é um grupo de estudo e desenvolvimento, que vai ter aqui muito conteúdo do canal como base e outros conteúdos exclusivos guiados por mim. Então não perde essa oportunidade, clica aqui embaixo do lado do inscreva-se no botão seja membro, escolhe a categoria que melhor, aí fala com seu coração e vem fazer parte da nossa revoada. E se não conseguir fazer, pelo lado do botãozinho inscreva-se embaixo na descrição do vídeo tem um link. Clica lá, não perde tempo e vem fazer parte da nossa revoada. Outra coisa que rola dentro da série é o contato é, com os mortos, tá? E daí eu vou trazer pra vocês a ideia de necromancia e necromagia. Em determinado momento da série a gente vai ver que a Mortícia dá um conselho para a filha dela, a Vandinha, que ela precisaria de um guia, de um mentor espiritual que a ensinaria a controlar as evidências. Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Mas não somos treinados pelos vivos. Alguém de nossa linhagem entra em contato do além, para poder nos ajudar quando estamos prontas. Isso é um certo tipo de trabalho com os mortos, é um tipo de necromagia. Então a gente está. É trabalhando com o espírito, com uma força que está, enfim, nos reinos espirituais, para trazer mensagens e aprendizados. E a gente vai ter a necromancia, que é a arte de adivinhar através dos mortos. Em, em alguns momentos da série, a gente vai ver a Vandinha adivinhando coisas que aconteceram com a antepassada dela. Às vezes ela é a própria antepassada. Então, a necromancia é a adivinhação através dos mortos. Então, a gente evoca um morto, a gente evoca um espírito e através desse espírito a gente vê o que esse espírito é, viveu, passou. A gente traz as informações que a gente precisa desse espírito. E a necromagia é o trabalho mágico com os espíritos. A gente vai trabalhar a necromagia literalmente na invocação deste morto. A gente pode ter, por exemplo, um pertence, uma foto, um objeto desse morto e a gente vai invocar aquele morto a partir daquilo. Então, dentro desse universo da série, a gente pode pensar nessa ideia de trabalho mágico com morto. E por fim, o que eu quero trazer para vocês, que é uma coisa bem interessante, obviamente na série tem muito mais coisas, tem várias outras coisas é, dentro da série que a gente pode abordar aqui como criaturas fantásticas ou criaturas sobrenaturais, enfim, que estão ali na escola. É, a gente tem um outro menino também que tem a habilidade de pintar, as coisas que vão acontecer, então a gente podia falar disso se vocês quiserem em um outro momento, mas o último a última questão que eu trago para vocês e que eu acho muito legal, também voltado à necromagia, é a cura através dos espíritos, a gente tem um momento específico onde a Vandinha ela é curada é, pela sua antepassada, a antepassada até fala assim, olha se eu fizer esse movimento eu vou desaparecer, muito provavelmente porque ela vai doar tudo que ela é, porque ela se torna pura energia, para que a Vandinha possa ser curada. Mas a gente vai ter isso muito próximo da realidade. Vai permitir que eu passe através de você para te curar. Só saiba que depois disso nunca mais vai me ver. E eu trago para vocês aqui também um textinho bem explicativo sobre as cirurgias espirituais, tá? Então, a ideia da cirurgia espiritual, né? Ou a cirurgia psíquica é que é, o, a pessoa que vai operar, né? Seja um espírito através das mãos de um médium, né? Ou através, no caso nesse caso, a Vandinha seria a própria médium, né? Então, é, esses, esse, essa ideia de, de operação cirúrgica, né? psíquica ela se dá em decorrência aí de um espírito e esse espírito ele opera o indivíduo através de camadas psíquicas e espirituais por intermédio energético ectoplásmico do médium que está em conexão com esse espírito entende-se que essa essa dor essa cura ela vem do espiritual para o porque em algumas vertentes, em vertentes mágicas, espirituais, acredita-se que as doenças, elas são um reflexo do espiritual. Então, essas doenças, elas precisam acontecer no espiritual, para depois refletirem no físico. Então, a gente pode falar disso... Também, que eu acho uma coisa bem interessante, até porque aqui no Brasil a gente tem lugares, né, centros espíritas, enfim, que trabalham com essa ideia, né, de, de cirurgia espiritual. Talvez você que esteja me assistindo é, já tenha ouvido falar ou conheça alguém que faz, é, mas aqui no Brasil é uma coisa que não é incomum, é, essa ideia de cirurgia espiritual, né. Então, eu achei legal trazer para a gente poder falar um pouquinho disso e que talvez tenha sido uma inspiração também para construir aí parte do roteiro de Vandinha. Então, a gente vai ter essas coisas que eu ressaltei para vocês, que eu achei legal da gente trazer, da gente comentar e da gente falar aqui num vídeo um pouquinho mais. Se vocês quiserem saber mais a fundo sobre qualquer outra coisa que está na série, eu não citei aqui, vocês podem colocar nos comentários. Se vocês quiserem mais informações a respeito de outros filmes, séries que forem saindo, vocês também podem colocar aqui, porque eu adoro trazer essas visões, análises e observações a respeito desses conteúdos mágicos. Que estão dentro das séries, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Deixe seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que eu vou responder com todo amor e carinho. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!